Hoje está acontecendo o 64 Congresso estatal de Municípios. É a nossa feira de negócios, a feira de negócios de gestão Nós temos quatro salas dedicadas a temas muito orientados para melhorar o ambiente de negócios para o nosso único pequeno empreendedor. Então a gente também tem aqui a nossa Prefeitura do Futuro, onde a gente trouxe uma série de ideias, de possibilidades, de pensadores nosso público-alvo e que passaram por todos esses dias foram prefeitos e prefeitas, secretários, as equipes técnicas das prefeituras também, a gente debateu sobre metaverso, sobre transformação digital, cidades inteligentes. O exemplo da nossa cidade de Tupeba na parte de desburocratização, onde você elimina papéis, você facilita a vida do empreendedor, mas muito mais do que isso, você contribui para a sustentabilidade do planeta. Para vocês terem uma ideia, na Juscesp nós temos mais de 100 milhões de páginas de papel que estão sendo digitalizados. A partir do ano que vem, quando tudo isso estiver já realizado, nós vamos economizar por ano 7 milhões anualmente com a guarda desses documentos. Significa o quê? Que sobra dinheiro para investir e que principalmente o empreendedor, possa ter mais vontade, mais coragem e mais facilidade para abrir o seu negócio, para ter a sua renda. A gente assistiu a uma palestra que foi uma experiência de sucesso e só tem a agradecer o evento maravilhoso que a gente viu aqui. Sebrae São Paulo, 640 municípios já estão tá atendendo mais de 600 né? apoio aos prefeitos, às prefeitas e a gente poder contribuir com várias soluções para a melhoria das políticas públicas do município em prol do pequeno negócio. Nós que agradecemos Paulo. você que tem experiência, foi prefeito, sabe o que é com total da cidade e da importância que tem do Sebrae vindo junto, ajudando a melhorar as políticas públicas compras públicas, inclusão produtiva, governança, desburocratização. É muito importante trazer pessoas com experiência para aumentar essa interação e conseguirmos esse resultado.